E aí galera, vocês estão bem? Porque eu todas sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite. E no vídeo de hoje trarei com vocês tudo sobre o slapback. Então, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! agora começando pela espécie. O Slapback, ele é um ecoplectoide do planeta Ecoplecton. E agora falando da sua aparência, o Slapback ele tem a aparência de uma tartaruga humanoide metálica verde com sobrancelhas cinzentas e olhos verdes. Ele usa um macacão azul, preto com branco, né, cobrindo tudo, exceto os braços e os pés. Bem, com uma máscara cinza e preta também. E o slapback ele usa o símbolo do Omnitrix nas costas, igual massa cinzenta. O curioso é que eles são os únicos aliens do Reboot que tem os símbolos nas costas, né? Se você for ver, todos os outros aliens, eles têm o um símbolo no peito mesmo. Só massa cinzenta e o slapback, ele demonstraram ter o um símbolo nas costas. E eu acredito né, que isso acontece por causa que ambos eles têm um pequeno porte, né? Uma cinzenta desde o original, né? Na quantidade original ele tinha... O símbolo nas costas, né? E o Slapback foi o segundo alien de todo o Planetsk que mostrou isso, né? Do símbolo nas costas também. Mesmo ele sendo um alien grande, né? Porque eu acredito que eles tenham isso por eles serem pequenos. No caso, o Slapback ele é grande, mas ele tem suas formas pequenas também. Como a gente vai ver agora em Poderes e Habilidades. Bom... Como poderes e habilidades, o slapback ele é capaz de se duplicar em um grau desconhecido né, quando suas costas elas são atingidas. Isso também pode ser feito sempre que o slapback a, aplica pressão suficiente nas suas próprias costas, pressionando o símbolo do Omnitrix. E os clones, eles não estão vinculados de forma alguma e podem agir independentemente um do outro, né? Que é uma coisa diferente do idem no clássico, que a gente já falou aqui no canal, né? Que o iden na sua primeira aparição nos dividendos que conquistamos, ele demonstrou que ele, os clones, eles sentem a dor, né? Se um clone, ele chutar uma pedra, todos os outros vão sentir a mesma dor. Ai, tá feliz Só que em Omniverse. universo ele perde isso né, por causa da maturidade, né? O bem já tá mais experiente com o ídem, então os clones podem sumir, né, sem que todos os itens venham a ser prejudicados com isso, entendeu? E cada vez que ele se duplica, os clones do Slapback resultantes eles se tornam menores e mais fortes em uma quantidade proporcional. É engraçado, né? Tipo, ele é grandão, ele não é tão forte nem tão denso, mas quando ele vai se multiplicando, aí ele vai diminuindo, ficando mais forte, mais denso conforme ele vai se multiplicando, aí vai se diminuindo, diminuindo e ficando mais forte, mais denso. É interessante, é criativo. Daí os clones dos Slapback, eles ficam mais duráveis quanto mais se multiplicam, né? Com os quartos dos Slapback sendo duráveis o suficiente para prejudicar o Best Morph. É né? graza ao metal que compõe os seus corpos, pois é bastante resistente mais que o um cristal. <tos> E os clones do Slapback eles se tornam mais densos à medida que eles se multiplicam, sendo capazes de suportar ventos fortes. É possível que o Slapback se duplique o suficiente para se tornar tão denso quanto um buraco negro. Isso foi confirmado pelo nosso querido Duncan Roleal. O Slapback ele é resistente ao calor e imune à lava também. Os seus clones eles são capazes de flutuar na lava. Isso foi mostrado aí, lá no Mundos Alienígenas, né, que mostra aí a espécie do, do Slapback, os, eco, os ecoplectoses, que eles estão em interação com os pironeiros, a espécie do chama, lá no universo do reboot, isso é bem legal. O slapback ele é bastante ágil, né? mesmo, mesmo quando dividido em clones, como mostrado quando suas metades se esquivaram dos projetos de fragmento de cristal do Tetrax, enquanto montavam alguns drones sequestrados. E os clones do Slapback eles podem se fundir novamente na forma original do Slapback. Com fraqueza, galera. O Slapback, ele parece ser incapaz de controlar os seus poderes de duplicação, pois cada golpe nas costas o força a se duplicar sem vontade própria, entendeu? Tipo, aí isso é realmente uma desvantagem, galera, por causa que qualquer dano que ele levar nas costas, ele vai se multiplicar, entendeu? Ele não tem um controle, não é que nem os outros aliens de multiplicação que a gente vê em Ben 10, entendeu? Ele é um alien diferenciado, a sua multiplicação é diferenciada, ele tem que ter o um tapa nas costas ali para poder se multiplicar, tá entendendo? Há um limite claro para a flexibilidade do slapback né pois ele não pode alcançar as costas se os seus braços estiverem um determinado gesto portanto ele é obrigado a procurar a ajuda de outros ao tentar ativar os seus poderes de duplicação ou sua forma omni-kicks galera além dele ter um método de multiplicação diferenciado de outros áreas de multiplicação ele ainda depende que outros ativem esse poder, entendeu? Tipo ele não tem o controle próprio assim dele mesmo e bater nas costas dele, não por causa da biologia dele que impede ele de fazer isso, né? Os braços dele não tem tanta flexibilidade. Aí até mesmo para ele ativar a forma Omni Kicks e para se multiplicar tem que ter outra pessoa para poder fazer isso para ele, entendeu? Então você já vê aí que não é tão legal quanto outros, né? O peso e a massa combinados de cada conjunto de clones dos Slapback pode causar problemas ao seu entorno e se deve a fato do seu corpo de metal ser altamente mais denso o que limita quantos eles podem razoavelmente fazer mas ao mesmo tempo reduz o risco de cópias serem danificadas como cada um dos clones tem seu próprio senso de individualidade o Slapback ele pode acabar lutando contra si mesmo se tiver furioso é tipo como se fosse a reviravolta dos clones se o Slapback ele expirar ou seja o tempo do Omnitrix. Acabar né, e se destransformar, aí os clones do Slapback serão automaticamente fundidos de volta ao Slapback original. Acredito que isso é com qualquer outro área do bem que tenha multiplicação também. Os poderes de duplicação do Slapback eles podem ser explorados, né, resultando em clones pequenos demais para enfrentar outros maiores que ele. Os clones do Slapback podem ser fundidos com força suficiente. Tipo assim, se tiver um oponente que ele só for força suficiente para pegar um clone do Slapback e fundir ele com o Slapback original, aí, ou seja, vai acabar com a multiplicação e ele vai voltar à sua forma original sem a duplicação, sem a sua duplicata, entendeu? Que nem mostrado aí na imagem, né? Com o espinhante fazendo isso. O Slapback, em sua forma básica, ele tem uma quantidade limitada de força que proíbe o quanto ele pode levantar sem se dividir em clones. Isso é mostrado já na sua primeira aparição, entendeu? Ele tentando levantar ali o caixote, né? Só que ele não consegue. Ele é obrigado a se multiplicar para poder usar a sua força. Embora, mesmo assim, seus as oponentes, como um tetramente, uma espécie do quatro braços, ou um pelarota arburiano, a espécie do bala de canhão, eles sejam resistentes ao estado mais forte que os seus clones podem alcançar. A forma Omni-Kicks dele não muda tanto, tá ligado? Tipo, em relação aos poderes. Dele, é praticamente a mesma coisa Só muda que ele ganha mais resistência né? Por causa da armadura dele Aumenta alguns atributos como velocidade Força, entendeu? São algumas coisas, mas não muda tanto não né? Eu acho que é um dos Omni Assim que não tem tanto a acrescentar que nem outros, por exemplo, né? Mas ele tem alguns detalhes da armadura que, na minha opinião, deixaram ele com um visual mais legal. A etimologia, né? Que é o significado do nome dele. O que é que significa slapback? O nome do slapback é uma combinação das palavras slap e back, né? Que essa é uma referência de como seus poderes de duplicação funcionam, dando um tapa nas costas. Um slapback ele também é uma espécie de eco duplicado com atraso relativamente longo entre as repetições do som para que os ecos individuais... Posso possam ser percebidos curiosidades o nome do Slapback ele foi criado pela Gwen e aprovado pelo Vomax e também pelo Phil Em um quarto do Slapback com seus apodentos realizaram uma votação sobre o nome entendeu tipo o Ben tinha escolhido um nome lá nada a ver e aí depois eles foram votar em ah será que Slapback é um nome legal daí uma votação esse nome ganhou e lembrando galera que aqui no Brasil o nome dele é Tapinha mas não me peçam pra chamar ele de Tapinha, porque eu não gosto desse nome, galera. Pelo amor de Deus, é um nome muito ridículo, né? Porque vocês sabem que, na minha opinião, o Reboot ele tem uma tradução de nome muito ruim na maioria dos seus ares. E Tapinha é um deles, galera. Eu prefiro mil vezes chamar ele pelo nome original mesmo em inglês, que é Slapback, do que chamar ele de Tapinha. Pelo amor de Deus. Controle suas tapinhas! O meu nome não é tapinha! Ah, não sei não! Você dá um tapinha nas costas e aparecem mais. Pra mim se encaixa! Também nunca foi estabelecido se ele tem um limite da sua duplicação, entendeu? A gente não sabe se ele pode se duplicar infinitamente que nem o idem, né, que a gente sabe que ele tem fissão binária, ou ele tem um limite, que nem o eco-eco, né, que ele tem um limite em relação à quantidade de energia. Aí fica a dúvida, galera, mas comentários, se é vocês acham que o slapback ele tem um limite ou ele pode se multiplicar ilimitadamente. Na minha opinião, eu acho que ele deve ter um limite, né? por causa que ele vai diminuindo conforme ele for multiplicando. Ele não pode diminuir para sempre, vai ter uma hora que ele vai ficar tão pequeno. Ao ponto de não poder mais encolher, eu acredito eu, ou até mesmo ao ponto de sumir. Mas comenta aí a sua opinião em relação a isso. E apesar de ser introduzido no Ben 10 Reboot, o Duncan Royal nos confirmou que ele existe na continuidade original, assim como outros aliens do Ben 10 Reboot. E temos aí um fanático que a gente vê como é que seria ele em Ben 10 Omniverse. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Comente aí qual o próximo alien que eu posso trazer aqui para o canal e falar tudo sobre ele. Então deixa aquele like, se inscreva no canal se possível, seja membro, ative o sininho, falou e tchau!